está super feliz é um festival que a gente sempre quis trazer e bom esse ano é o primeiro ano no Brasil a gente está aqui em São Paulo a etapa do Rio de Janeiro foi incrível lotada a galera adorou os filmes é uma oportunidade única de vocês assistirem da galera assistir a filmes inéditos que ganharam prêmios lá fora e que vão dar muita inspiração aqui para o mundo da escalada no Brasil Aqui na, na entrada do cinema, já uma longa fila antes mesmo de abrir a, a sessão de cinema. E a minha expectativa, acho que é de todo mundo, é assistir esses, esses filmes é, que estão sendo muito bem falados no mundo inteiro. É, espero que seja o primeiro de muitos. É a primeira vez que vem o, o Real Rock aqui no Brasil. A expectativa é grande de ver vários subsidiariedades, né? Então, assim, uma, uma privilégio para São Paulo. Receber essa, esse efeito aqui Pô oh, cara, foi, foi muito bom estar aqui uh, Vendo o Rio Rock uh, Pra quem curte filme de escalada, ver quatro filmes desse Na tela grande, é, foi, foi incrível Muito bom, muito bom mesmo Todos os quatro filmes foram fantásticos. E Achei incrível, principalmente a forma com que todos acabam lidando com a questão de medo, com a questão do desafio, com a determinação que cada um tem. Isso eu achei o mais insano de todos. E os filmes não tem como falar qual que é melhor, qual que é pior, todos são muito bons. O, o Rio Rock, é, sem dúvida, é um evento animal de para escala, escalador. É, eu já estou há 20 anos escalando e um, um evento como esse sempre dá uma inspiração nova, uma vontade nova para escalar sempre mais. Ano que vem tem mais e ano que vem quem sabe a gente não traz o Alex Ronald para estar aqui com a gente.